E aí, pessoal, beleza? É, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a perspectiva no programa Cakewalk e como que ela funciona. É, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. E vamos lá. É, aqui no canto superior direito, a gente vê que, por padrão, ela já vem em Basic. E quando clicamos aqui, nós temos a opção... É, nenhum que ela, ela vai ficar dessa forma Principalmente a Control Bar Temos aqui a opção Advanced Que não altera muito Arranger e Temos aqui Basic Make Bits Mix e a opção Record. E o que, que isso muda? É, por exemplo, em Basic, é, o programa, algumas funções dele, ele passa a não funcionar, né? de modo a ficar é, um pouco mais leve para a gente estar tá utilizando, para fazer uma gravação e tudo mais. Então, caso a gente queira estar tá editando, é, algum áudio, vou colocar aqui um, por exemplo, vou abrir aqui um áudio, ou importar aqui um áudio, como um exemplo. Aqui, importei esse áudio, e por exemplo, se eu clicar duas vezes em cima do áudio, perceba que ele não acontece nada. Porque a função de construção de loop, por exemplo, ela passa a tá, ela fica desativada. Então aqui, se a gente mudar aqui, se nós mudarmos para Advanced, por exemplo, é, veja que, que ao clicar duas vezes, já abre o, a construção de loop. Então você vê que essa função ela passa a ficar ativa. E assim entre outras funções, que ela acaba não é, é, possibilitando a gente estar utilizando algumas funções do programa. Então eu particularmente prefiro estar usando é, a perspectiva Advanced. E o que acontece? Por exemplo, aqui, como eu coloquei em Advanced, aqui abriu o arranjador. Temos aqui também é, esse painel aqui de plugins. E temos aqui o, o Inspector, desse lado. Então, eu, o que eu costumo fazer, né? Eu venho aqui, eu recolho o painel. Eu aperto a tecla A do teclado para recolher também o arranjador. No caso, é a tecla A. Então, eu venho aqui e salvo, crio uma nova perspectiva. Então, eu dou um nome. É... Então eu vou colocar aqui personalizada. Então essa vai ser a minha perspectiva personalizada. Aqui também a gente pode estar configurando é, os módulos. Que a gente queira a forma deles, né? É automático, recolhido, pequeno, médio e grande. No caso aqui temos um. Aqui, por exemplo, esse módulo Ele está grande. Isso aqui, ele está médio, esse está médio e esses são recolhidos. Então quando você altera ali, no, no, no módulo, no redimensionar todos os módulos, então você escolhe como você quer que eles apareçam, como que eles é, acabam sendo exibidos. Aqui você seleciona os módulos que você quer que apareça aqui na control bar e aqui o aqui você tem bloquear a ordem do módulo que você bloqueia e justifica ou seja eu vou clicar aqui veja que ele foi bloqueado e ele preencheu toda a área do da control bar ele preencheu e bloquear também centralizar o módulo não altera muito né ou bloquear a ordem do módulo, então ele vai ficar bloqueado, mas separado, assim, os módulos separados. Então, é basicamente isso, essa era a dica que eu queria estar passando, né, a respeito da perspectiva, né, no caso do Key né, a perspectiva e, e como ela acaba influenciando na, na, naquilo que você vai estar fazendo no programa, né. Então, eu prefiro deixar no Advanced, ou então colocar no Advanced e estar tá, é, configurando da forma que eu quero, de modo que todas as funções e programas estejam habilitadas para mim estar tá utilizando. E é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. É, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. Compartilhe com seu amigo e deixe um comentário. E até a próxima!